Bande Guru Pada Dandam, Bindo Samanitam. Se Chaitana Prabhu Bande Nitanando Sahoditam. Se Nandanandanang Bande nanda nanda Radhika Charano Dayam. Gopijano Samayukta Binda Vãn chá kalpa taruvasya kipa sindhu bevecha, patitãnãng pavanebha vashna vibhya, namo namha, mukãng karvati vachalang pangum langhaiti gidem, yad kipa tamahang bandi parma anandamadvam, brindhavai tu sidevvai piyavai kesvasa Shnavakti bhakti pade devi satva vatvai namo nama nārāyana namaskritta naroñcaiva naratyamam devin swaraswati vya sam tato jayo mudirai -ta kishno kato padeshe gauriya patrasya prakāsa necha va guru bhakti yukto bhakti pramoda Deyam sadha dhayam sadapari bhagnam abhistuduham padam swa virinchanutam saranyam bhita tiham puno toval bhava dipuham bandhe mahapurusute charana yat padapallabana kachanda bisphuriji toque me pico bobo dosho adarsh poronan uragro su sagro saromurti shri kishna chaitanya gaura bhakta pinda shri kishna chaitanya Pravunitananda. Shri Advaita Gada Dharasivasadhi Gaura Bhakta Bindu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Aja no lumbito, hujau ka ha, bhata to, sankirtanoi kapi taru, kamala ha, yataks, viśām varu, dije bande jagat karu, karuna ha, Hare Kishna Krishna, Hari Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Ram Ram Hari Hare Hare Namami gange tava pankajam sura suro irvandito dibba bhuktin cha bhuktin cha dadha sinitham bhavanurupe na sadhana ganga jata kalapam gauri nirantarabigushihi tvaam bhagam naraayano priya Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisha shanatham Bhadane Lakshmi Rajasha Cha Vakshashi vakshasi Astedai Sambhid Vam Nishinga Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Ram Hare Hare. Naita admano metabo Sampriate durito dushto masa do tivram Kama turam Harsasoko vayayeshanartham Tasmen katam Tabagatim bimisamidina me durito Kama tu ram harasasok hozo to goi Kama tu ram harasoko vayayeshanatham Tasmen katham Tabagatim bimi samidina Tasmen katham Tabagatim bimi samidina Golia Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagadguru disse Não tente se misturar com o mundo material, não tente se envolver com o mundo material. Na verdade, você deve sempre tentar pensar na sua função eterna. Gaudia Gostipati Shri Srivila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse Não se envolva com o mundo material Não tente ficar se introduzindo, se misturando com o mundo material Tome muito cuidado Não se envolva com as ações materiais Se você se envolve com o mundo material você desenvolve apego por ele. E se você desenvolve apego por ele, torna-se impossível para você se livrar dessa tortura material. Torna-se impossível se liberar dessa tortura material. E esse é um grande problema. É por isso que Prabhupada Bhaksidanta disse, Enquanto estamos vivendo no mundo material, nós estamos vivendo no mundo material, não é? Nós estamos vivendo no mundo material. Portanto, torna-se natural por estarmos aqui neste mundo material, enquanto estamos aqui, nós temos que nos relacionar com seres humanos. Isso é difícil de evitar. Essa lida com seres humanos é obrigatória. Mas para o Padre ao mesmo tempo, diz que nós não temos que nos envolver com esse mundo material. Então, como podemos evitar esta relação com os seres humanos? Essa é a pergunta. Bem, a relação com os seres humanos não pode ser evitada totalmente, mas, mesmo assim, nós podemos mudar o nosso sentimento enquanto nos relacionamos com os seres humanos. Isso a gente pode fazer. Porque a gente sabe, pelo Upad-Shamrita, este verso, Dadati Pratigrinati Guhyam, Akyati prichati bunkte bojayate, chayva sadvidan priti lakshanam. Se você troca amor com alguém, você se conecta com aquela vida e você se coloca em problemas. se trata-se de pessoas materialistas. Quando eu vou ao mercado, quando eu vou pagar contas, quando eu vou aqui, quando eu vou ali, essa relação é obrigatória. Mas eu tenho que fazer isso sem apego no coração, não com o coração. A relação material eu tenho que manter, caso contrário, torna-se impossível viver. Mas eu tenho que evitar a conexão de coração com os materialistas. Mas externamente, alguma relação. Ela vai acontecer, ah, então cuidado para question, não formar apego com os materialistas. Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagad Guru disse repetidamente Repetido que sem tomarmos abrigo that's no Aprakrita Brahman, this this no espírito transcendental, nós não podemos sair deste mundo Without material. Upright, Se não tomamos esse abrigo, brahma, no, a, no, no abrigo, no aprakrita Shabda Brahman, não há uh, maneira de sair daqui. Não existe uma Shabdha alternativa. Brahma brahma, então, ontem nós falamos sobre Shabda Brahman e Parabrahman. Brahma. Para brahma. Essa é a excelente misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu nos mostrar brahma, brahma, que há uma relação brahma, direta entre Shabda Brahman entre o som e transcendental lembrar, e o Parabrahman, o Espírito Brahmam Supremo. Nós temos que lembrar que o Shabda Brahman é um oceano infinito de mantras. kila Shabda Shastram. Shabda Shastra é infinito. Anantaparamkila Shabda Shastra. Então, o texto dos Vedas existe eternamente. Ele é super infinito. Então, mas a nossa mente, até onde pode alcançar? Essa é a pergunta. Se nós lermos todos os Shastras, todos os manuscritos para é, chegar até a essência, nós não conseguimos, porque o nosso cérebro está contaminado, porque o meu cérebro está contaminado, o coração, a minha capacidade é limitada, o corpo não é perfeito, a mente também não. Então, eu preciso depender do Panta, do fluxo, do conhecimento transmitido pelo Guru Varga, verbalmente, de mestre puro em discípulo puro. Todas as indicações do Guru Varga nós devemos seguir de maneira total, sem nenhuma falta, sem nenhuma dúvida, de nenhuma outra maneira. Nós devemos seguir assim. Se eu começar a discutir por que, que eu devo seguir isso? Ah, você, nesse caso você cai. Por quê? Porque no Gita está escrito, se eu expresso dúvidas sobre Prabhupada Bhak sobre Bhaktivinoda Thakur, sobre o Guru Varga, direta ou indiretamente, nós caímos do processo, nós não alcançamos o sucesso espiritual. É por isso que nós temos que depender deste Srotapanta, e desde o começo, nós temos que manter esta fé e não estar discutindo. Porque no começo, eu vou dar um exemplo sobre isso. Vamos supor que você seja um menino de cinco anos, e desde essa idade o seu pai comece a lhe educar espiritualmente. Ou no Sarasvati Puja, para adorar Sarasvati. Então, talvez eles adorem, essa família adore a Prakrita Sarasvati Pudja, a Sarasvati transcendental ou a Sarasvati material. Então vamos imaginar que o pai convide um pandita, um erudito, que ele es escreva num pedaço de papel, ele, es ele, ele escreva as vogais: Ó, oh, ah. O pandita vai identificar para esse menino: olha, a gente escreve esse som assim: A, B, se esse menino começar a discutir, quem é que prova que esse é o A? Quem é que prova que esse é o O? Cadê o documento que prova? Cadê o documento? Mostra para mim. Que esse é o e esse é o A? Ah, não, eu não vou seguir você. Então, a educação dele não começa. Alguém tem que acreditar, tem que invocar uma fé preliminar que o Guru o Vashnava não vai nos guiar erroneamente. Nós temos que começar assim, e se aos poucos, a partir daí, nós fizermos Sadhu Sangha, obedecermos as instruções do Guru, assim como são as instruções de Chaitanya Mahaprabhu, assim como ele nos indicou, nós vamos entender muita coisa sobre o Shabda Brahman sobre como me nos comportar, o que fazer, o que não fazer. E finalmente nós vamos alcançar a maturidade através do sadhana e do bhajana, da minha prática espiritual. Eu vou sair deste limite material e alcançar uma posição eterna. Muito bem, lembremos-nos que Maharaj, o próprio lado Maharaj diz minha mente é, mal é, é maligna. Ele diz, ó oh, Senhor, minha mente é ruim. Ela é tão má, que eu não consigo me concentrar no teu Harikatha, nos tópicos sobre você. Então, eu não consigo me concentrar no Aprakrita Shabda Brahman. Vaikuntanatha, quem é? O controlador de Vaikunta. Vaikunta Shabda Brahman. O Senhor Supremo é o som transcendental que está na plataforma espiritual eterna, Vaikuntha. Então, o Shuddha Guru Vaishnava, ele também está na plataforma transcendental mais pura. Enquanto eu estou na plataforma da matéria, como eu consigo alcançar? Ah, o Guru e o Vaishnava podem aparecer na minha frente, mas eles estão lá em cima na plataforma transcendental. Como que eu posso superar? Este, esta distância, esse gap, esse abismo entre eu e o Guru Vaishnava. Eu preciso pular esta, esta, esta lacuna. Se eu não alcanço a, a plataforma transcendental, como é que eu posso servir Guru Deva e Bhagavan? Se eles são todos transcendentais? Como eu posso alcançá-los? Então é por isso que no Archanapadati, está escrito. Então, se nós quisermos adorar os semideuses, nós temos que nos tornar como eles. Deva Bhutta, se você quer adorar uma, uma, um deva, um devata, você tem que alcançar a plataforma onde eles estão. Pelo menos no nível da consciência. Então, Prado Maharaj vai dizer Naitam Manas Tava Katasu Vaikun Tanata Samprayate Ele diz, a minha mente não quer escutar o Hatipi Kata. Durita Dustam Asadu Tivram A Sado, a minha mente, ela é uh, anti-filosófica, ela é assado. Então, a maior contaminação, explicava Shambhaba, é não pensar em Deus. Se você lava o corpo três, três vezes por dia, isso não significa que você esteja puro. A pureza vem dentro do seu coração quando você se lembra do Senhor Supremo o tempo todo. Eu disse isso repetidamente. Então, estes são os mantras que eu estava explicando aquele dia. Externamente e internamente nós nos tornamos puros, limpos. Se nós lembramos de Bhagavan, do Guru dos Vaishnavas, esse é o processo de purificação. Então, Kama dura a contaminação material está ligada ao meu desejo material. Essa é a verdadeira contaminação, a verdadeira sujeira, impureza. Às vezes eu rio quando eu consigo alguma coisa favora, favora, favorável materialmente. E eu choro quando eu não encontro o que eu quero. Eu choro quando eu tenho alguma frustração material. Quando eu me sinto em perigo, eu choro. Mas, na verdade, a felicidade. Quando nós nos sentimos bem quando nós nos sentimos bem. Quando você vê que você está numa condição favorável, aí você pensa, ah, agora eu estou feliz. Caso contrário, eu tenho vontade de chorar. Mas vejam bem, por trás do passado, do presente e do futuro, você não encontra uh, uma razão para as suas felicidades e desilusões materiais, para a sua infelicidade e para a sua felicidade. Você falava, ah, eu estou muito feliz, ah, eu estou muito triste. Isso tudo é material, isso tudo é relativo à matéria. O que é bom para você, por exemplo, pode ser ruim para outro. O que é bom para você pode ser ruim para mim. O que é bom para mim, pode ser ruim para você, entende? Então, esta realidade material, ela varia de acordo com diferentes samskaras. Ela, a alma condicionada encontra coisas favoráveis materialmente e coisas que a contrariam. E Mahaprabudis, você não deve ficar pensando em consertar o mundo do ponto de vista material. Você tem que se concentrar no Prácrita Shabda Brahman, no Harikata no Kirtana, Kirtanya, Kirtanya Sadahari, em cantar os santos nomes em ouvir sobre Krishna então este verso famoso vai dizer que aqueles que são Trinadapishanichana aqueles que são mais humildes do que a folha de grama sem, sem alcançar este nível você não consegue fazer o verdadeiro Uh, Harinama Sankirtana. Você tem que em ser mais Rasa tolerante Mahaprabhu do que uma árvore. No Bajjana Rahassya, Mahaprabhu vem e explica. Quando alguém corta uma árvore, agitation a, agitation a, a árvore não se agita. Por que, que, que você, que você que vai me cortar? Pare com isso. Ela não diz na nada disso. Shukaiya moile kare panina mangwai, jeyija mangwai tare day apan dham, gharmo vishti swahe aner kare rakchan. Uma árvore doa tudo para o benefício dos demais. Ela não pega, fica com nada. As frutas não é ela que come. Ela não come as próprias frutas. Ela não deita embaixo da própria sombra. Ela sofre a força do calor, do sol, a chuva torrencial. Ela não se lamenta. Alguém pega folhas dela, galhos dela Alguém pega pedaços da madeira Alguém pega fruta Mas a, fruta, a árvore ela não se lamenta para ninguém O que você quiser, você pode tirar dela Então Chaitanya Mahaprabhu diz que este é o conselho de Mahaprabhu, tomar abrigo no Shabda Brahman. O que significa tomar esse abrigo no som transcendental? Você tem que praticar, você vai ter que cantar, você tem que ouvir, você tem que assimilar. Tomar abrigo no Shabda Brahman que significa que você tem que ouvir o Harikata, sem cantar os santos nomes, então sem esse Trinada Pi então, não é possível para você faz, é, continuar. Então, tudo se tornará um problema se você não alcançar humildade. Muito bem, Shabda Brahman e Parabrahman são a mesma coisa, o som de todos os mantras da inteligência suprema e o Espírito são a mesma coisa. Então, nós explicamos que, na plataforma transcendental, o som, a aprákrita Shabda, Shabda é o som, a Prácrita transcendental não-material. Lá, o som é idêntico ao fenômeno que ele indica. Similarmente, Mahaprabhu quer nos dar uma ideia única de que, se você pensa eu posso, se eu ficar só cantando Hare Krishna, Hare Krishna, isso pode ser material. Não, mas Mahaprabhu, Mahaprabhu diz que isso vai te levar até o Aprakta Shabda Brahman, se você se eleva até este ponto de consciência. Primeiro ponto, Trinadapi, a humildade. Mas, pela misericórdia do Shuddha Guru Vaishnava, do Vaishnava mais puro, do Vaishnava mais elevado, você alcança a capacidade de cantar os santos nomes de maneira perfeita. Então, no Bhagavatam, eu já disse muitas vezes que, em primeiro lugar, você tem que abandonar toda a associação negativa, toda a relação com a matéria, com os materialistas, com os falsos Vaishnavas, com os Vaishnavas imperfeitos, tudo isso deve ser abandonado. Senão, nós não alcançamos essa perfeição. Aqueles que são realmente inteligentes, que são inteligentes do ponto de vista espiritual, então, eles entendem que nós não podemos enxergar Krishna através dos nossos órgãos materiais. Nós não entendemos os tópicos de Krishna com o nosso coração. Tudo isso é impossível. Ataha Krishna Amadi. Então nós vamos chegar a Krishna gradualmente, passo a passo, porque os nossos sentidos materiais não conseguem entrar em contato com a prakrita vasto, com a existência eterna imediatamente. É necessário um processo. Então, neste caso, Mahaprabhu vai explicar que. Tato Dusashagam Satsu Gajeta Budiman Shantaeva Shah sha. Vai, Santaeva Asho Chenanti Mano Biasangam Utivi. Shantaeva Shah Shanta sha Chidanti Majova Shangam Utivi. Então, os Vaishnavas vão pronunciar a realidade transcendental, a verdade transcendental, mesmo que a sua capacidade de entender seja pobre no momento, continue ouvindo, a sua capacidade de assimilação é fraca, mas continue ouvindo, porque assim, um dia, quem sabe você consegue realizar aquele pedaço de conhecimento, e você vai entender mais cedo ou mais tarde que o Shabda Brahman tem uma forma. Como nós podemos acreditar? Alguém poderia perguntar que o som tem uma forma. Ah, isso é fácil de explicar. Primeiro ponto. Tato du ushrija satsu sajeta buddhiman. Ah, Prabhu é quem pronuncia este mantra. Ele não está inventando nada. Através de todos os seus passatempos, ele nos indica que nós temos que fazer satsanga, que 24 horas nós temos que estar servindo o Senhor Supremo. Satsanga, às vezes não fisicamente, às vezes mentalmente, internamente. Quando o Guru se vai, por exemplo, no meu caso de Shambhava, já tem 22, 23 anos que o meu Guru foi embora. Eu tenho, mesmo assim, a oportunidade de fazer satsanga mentalmente com ele. Eu posso me associar com ele no meu coração. Sem satsanga, sem associação com o conhecimento puro, com o Vaishnava puro, isso no, o nosso progresso não acontece. Se você deixa, se interrompe isso, num momento, a ilusão entra. Mesmo que você deixe isso durante um, um segundo, o mayadevi entra e te derruba. E esse é um grande problema. Então, qual é o ponto? Você tem que ouvir Harikatha dos lábios de Lótus do Devoto Puro. O próprio Mahaprabhu ouvia Harikata e ele mesmo cantava os santos nomes o tempo todo, em todos os seus passatempos. Durante toda a Goura Lila, os passatempos de Gouranga, ele fazia essa conexão. Então, assim nós podemos nos conectar com a Prakrita Jagat, com o universo transcendental e fazer serviço lá. Mas se alguém duvidar, perguntar, como é que eu posso entender que o som tem uma forma? Ah, nós ouvimos as coisas, mas não vemos a, a, o som. O som tem uma certa forma. Existe o som material, o som shabda material. Mesmo o shabda material tem uma swarupa, tem uma forma. Swarupa é forma. Se o som material não tivesse forma, como é que você conseguiria o eletrocardiograma? Ah, aquele desenho gráfico do seu coração. O seu coração, o batimento cardíaco num gráfico. Significa que o som do seu coração tem uma forma que pode ser desenhada. Antigamente você tinha aqueles discos, lembram que o um gramofone com aquela agulha e que rodavam no disco? naquela faixa, e no, você podia ouvir de novo, você ouvia o mesmo som quando você colocava aquilo no começo, que você tinha acabado de escutar. Isso também. Era uma forma de gravador, uma fita, o gramofone, a vitrola, todo esse sistema. Ah, acontece porque o som material tem uma sarupa, tem uma forma. Então, a Prakrita Shabda, se a Prakrita Shabda, material somente como sarupa, então, como podemos desvelá-lo? Então, se o som material tem uma forma, como que a gente pode duvidar da forma transcendental, do som transcendental? O o não material, a Shabda, o som transcendental, também tem uma forma. No Vedanta Sutra, encontramos um verso. Ontem nós discutimos o Vedanta Sutra. Hoje eu vou indicar um verso do Vedanta Sutra. Ikshatir no ashabdiam. What do você mean, boy? Ikshan significa to look. Ikshan to look something. Ikshan significa olhar para algo. No Vedanta está escrito: não tente se relacionar, não tente enxergar aquilo que produz som material. A forma do som material. Hum? Você ouve, por exemplo, algo pelo telefone Você ouve uma conversa, algo material E você uh, formula uma ideia sobre o que você escuta, não é? Naturalmente, automaticamente E o Vedanta Sutra nos explica Tente sempre enxergar o aprakta, a Prakrita Shabda Brahma Tente enxergar o, o som transcendental na fonte de tudo o que, que você quer dizer com isso? A prakrita-shabda-brahma, o som espiritual eterno, ele tem uma forma no mundo transcendental, como Vrindavana, Matura, Govardhan, Yamuna. Isso tudo é a prakrita-shabda. Se você pronuncia tais lugares, tais manifestações, elas têm uma forma no mundo espiritual. Então, você tem que é, alcançar esta forma, tentar enxergar este aprakrita shabda brahman Se você falha ao, ao enxergar este aprakrita shabda brahman problemas podem surgir. Você tem que enxergar o harikata, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta nos explicou. Tem muitos artigos sobre isso de Sridhar Goswami Maharaj, de outros grandes Vaishnavas, eles diziam que encontrar o Shabda Brahman é encontrar Krishna. Então, está escrito isso num artigo de Bhakti Siddhanta. Muitos artigos falam sobre isso. Ouvir o Harikatha do devoto mais elevado está escrito. Ao ouvir o Harikatha dos, do, do, dos lábios de lótus do Shuddha Guru Vaishnava, um super purificado. É a mesma coisa que encontrar Krishna, está escrito isso em vários artigos. Então, ouvir o Harikatha dos lábios de lótus do Vaishnava mais puro é igual como encontrar Krishna agora. Então, como o Prabhupada disse no seu Upadeshamrita, Pronunciar o Harinama, cantar os santos nomes e ouvir o Senhor Supremo é a mesma coisa. E ver o Senhor Supremo, encontrar o Senhor Supremo é a mesma coisa. Prabhupada Bhaksidanta disse isso. Então, cantar os santos nomes e encontrar Krishna são a mesma coisa, é a mesma coisa. Dessa maneira, você tem que ter fé neste fato, neste ato de cantar os santos nomes. Então, Mahaprabhu nos dá essa indicação, a Prakrita shābda brahman que, passo a passo, você vai cortar todas as amarras materiais e se encontrar no mundo transcendental. Então, Haridas Thakur, eu gostaria de ponto muito vital. Este é um ponto vital. Srila Haridas Thakur Namacharya. Ele é o Namacharya, o Acharya dos Santos Nomes. Namacharya Haridas Thakur e Sri Mahaprabhu estavam conversando um com o outro. E Mahaprabhu faz uma pergunta, e Haridas Thakur dá uma resposta. Então, sobre os santos nomes e outros tópicos, e Mahaprabhu pergunta, como esta realidade, esta paisagem que não se move, eles estão imóveis Toda essa criação que inclui o que se move e o que não se move Os animais, os seres humanos que se movem, mas aquilo que está também paralisado como tudo isso pode alcançar algum benefício espiritual? E Thakur responde para o Senhor. Senhor, você está pronunciando os santos nomes em alto e bom som. Enquanto você faz isso, toda a frequência, a vibração transcendental atinge todos os lugares, ela viaja no espaço. Assim como os cientistas estão tentando é, provar isso ou analisar isso em seus experimentos. Naquela época, alguém poderia dizer ah, não tinha tecnologia para fotografar as ondas sonoras. Mas como, então, Thakur sabia disso naquela época? Então, quanto Mahaprabhu falava, a vibração transcendental do que ele falava ia para todos os lados, porque ele é o Senhor Supremo. Até nos Estados Unidos ela ia. Então, quando você canta os santos nomes em voz alta, o Shabda toca rios, árvores, montanhas. Então, todos estão sendo liberados pelo teu Aprakrita Shabda Brahman. Por exemplo, como no caso dos muçulmanos, eles não ouvem os santos nomes, não pronunciam os nomes de Krishna. Mesmo morando na Índia. Mas Thakur dizia, não se preocupe, Prabhu. Quando eles pronunciam Haram, ah, eles não estão falando de Haram, de Hari e de Rama. Ah, mas quando eles pronunciam essa palavra, que para eles significa algo proibido por Deus, Haram, eles usam isso. Haram, ah, proibido, que Deus não permita. Ah, eles não estão falando de Rama ou de Balarama. Mas nós sabemos que mesmo assim, aquela, a pronúncia do nome de Rama no meio de uma palavra, aos poucos cria um processo de purificação para aquelas almas. Então, se alguém brincando, ou sem prestar atenção, mesmo sem prestar atenção, gohanam harinam haranam vidu. Sanketyan parihasyam vastobam. Então, pronunciar os santos nomes de Krishna purifica o seu coração, consciente ou inconscientemente, diz esse mantra. Eles não estão pronunciando o nome de Rama. Eles não estão pronunciando o Ramanama. Ram Mas mesmo assim, este Ramnam pronunciado inconscientemente os ajuda a cortar atividades pecaminosas, mesmo eles não fazendo isso conscientemente ou de propósito, sabendo ou não sabendo. Quando alguém faz Ramnam ou Krishna nama, isso te ajuda, mesmo que você saiba ou não. Então, Mahaprabhu e Haridastakur trocam esta concepção. Eles conversam sobre o fato de que Mahaprabhu libera o mundo ao pronunciar os santos nomes pessoalmente aqui no universo material. Esta vibração transcendental, mais cedo ou mais tarde, vai tocar todas as consciências, todas as realidades, e as pessoas vão gradualmente evoluir neste nível, alcançar este nível. Quando o Mahaprabhu nasceu aqui em Navadwipa, diz Shambhava, no, no Dama de Mayapura, a, a partir daquele momento eles começaram a cantar, o Harinama Sankirtana, todos, quando ele chorou, quando ele chorava, as mães dali da, da região batiam as palmas e cantavam Hare Krishna para ele parar de chorar. Quando ele nasceu, no por Nima, na lua cheia de Gouranga, eh, Das Thakur escreveu que quando ele chegou, ele chegou com o Nama Sankirtana e que as pessoas, mesmo às vezes não sendo eh, hinduístas ou ou nada, elas pronunciaram os santos nomes quando ele nasceu, mesmo desde pequeno. A influência era a mesma, mesmo quando ele estava numa forma, na forma de um bebê, aparentemente, na matéria. Então, quando ele se manifesta, até os materialistas, todo mundo aqui na região de Navadvipa, todos cantaram os santos nomes. Todos cantaram o Mahamantra Hare Krishna, sem saber porquê. Eles não sabiam porque eles estavam pronunciando, mas aconteceu de todos pronunciarem os santos nomes quando ele nasceu. E todos eles entraram no Ganges porque esse era o hábito uh, naquele momento. Então, ele aparece e manifesta o Nama Sankirtana. E depois de fazer diferentes tipos de passatempo, o Senhor Supremo manifesta a, um, a razão principal pela qual ele veio aqui. Quando o Mahaprabhu volta depois de ir a Gaia, ele vai até Gaia e faz seus passatempos, diferentes passatempos aqui e depois faz passatempos lá. Mas lá em Gaia acontece algo muito importante. Quando ele volta do, de Gaia-dham, pois ele tomou abrigo nos pés de Lotus de Ishvara Puripada, que era o seu Dikshaguru. Ele expressa um, uma emoção, um comportamento, um humor completamente diferente. Ele expressa um comportamento ligado a essa separação da alma e de Deus. E nós já explicamos, antes ele já cantava os santos nomes no Srivasanga. O Sankirtanarasa O êxtase que derivava do canto congregacional Do canto em coro dos santos nomes de Krishna Mas quando ele volta de Gaia Ele expressa Vipralamba Bhava Bhava é emoção Vipralamba significa separação, distância Então nós estamos explicando isso E nós vamos explicar mais isso durante estas aulas então nós vamos explicar estes versos que falam de tudo isso Muito bem, a separação, a saudade, a nostalgia material é perigosa Porque ela significa que nós estamos apegados à matéria E ela significa então, portanto, que nós estamos pulando no oceano da ilusão Nós estamos pulando dentro de Maya quando nós sentimos separação da esposa, do marido, do pai, da amante, o filho se vai, a filha se vai, quando nós sentimos essa separação, essa separação nos coloca no oceano das misérias. Nós vamos mergulhando cada vez mais profundamente nas misérias, nas vidas, longe de Krishna, nascimento após nascimento. Então, essa saudade material, este apego material é uma ilusão, é um morra. Morra significa ilusão em sânscrito. Mohini é a forma de Krishna na qual ele manifesta a ilusão da atração pela beleza feminina. Então, esta... A separação, porém transcendental, é diferente, ela é chamada de Viraha. Viraha. Então, essa nostalgia transcendental, esse sentimento de que somos separados de Deus, é aquilo que nos vai ajudar, pelo contrário, a cortar o apego no material. O Viraha vai cortar o apego no material. Viraha, a prakrita Viraha, Viraha, dos Vaishnavas, do Guru, do Senhor Supremo. Esse prakrita Viraha, a separação transcendental, nos ajuda, pelo contrário, a cortar esta ilusão material. Ela desenvolve a nossa Vairagya, o nosso desapego a matéria. Por isso que Sarvabuma Bhattacharya escreveu Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga. Vairagya Vidya, o conhecimento que nos leva ao desapego. A prakrita vira Viraha, a separação, a sen o sentimento de separação por Krishna nos libera da atração pela matéria. Hum, então, mesmo no mundo material nós vemos Imaginemos que um bebê tenha morrido A mãe Ela chora como uma louca Se você quiser conversar com ela Dar para ela um docinho para ela comer Um presentinho Imediatamente depois que o menino morreu Ela vai achar que o que você oferece é veneno Ela vai reagir de uma maneira é diferente, ela vai, não quer ouvir nada, ela não vai querer aceitar nada. Então, mas isso nos coloca na ilusão. Se nós sentimos a mesma coisa na separação dos Vaishnavas, é o que Mahaprabhu queria nos ensinar. Essa é a sua misericórdia. Mahaprabhu queria nos mostrar essa misericórdia através desse ponto. E... É... Se você sente essa dor pelo Guru, pelos Vaishnavas, pelo Senhor Supremo, é isso que corta as amarras da ilusão. Então, no Raya Ramananda Samvad, no diálogo entre Mahaprabhu e Raya Ramananda, ele faz essa pergunta. Toda essa viraha é muito dolorida, esse sentimento de... Transcendental de separação, de ausência, é muito penoso. Então, ele pergunta: qual das dores transcendentais de separação são as piores? Pergunta Mahaprabhu para Ramananda. Ele fala: Vaishnava viraha. Vaishnava viraha Sem Vaishnava viraha, sem sentir a separação, a dor da separação dos Vaishnavas. Todas as, or, as outras virahas são negativas. Se nós não sentimos falta do Vaishnava, Então, antes de tudo, você vê que Mahaprabhu veio do Gayadama. Continuamente, que ele, depois que ele voltou da cidade de Gaia, ele expressa esse sentimento tremendo de separação do Vaishnava. Do seu uh, mestre Ishvara, Puripada Então, eles tentam passar remédio nele, jogam água quente nele, mas ele não sara Porque ele estava expressando esse viraha, esse sentimento de viraha, de separação do Vaishnava Para nos ensinar um ponto muito importante com Vishnu Priya, Mahaprabhu faz essa conversa Porque Vishnu Priya, ela tinha entendido que Mahaprabhu ia abandonar a casa E ela ouviu que ele ia deixar a casa dos seus pais onde eles viviam Ela correu de volta para casa e ela perguntou, assim que ela encontrou com o Senhor, ó oh, Senhor, você vai deixar a casa? E Mahaprabhu não deu uma resposta apropriada. E mais tarde, Mahaprabhu acaba dizendo para ela, veja, se eu e você não nos sacrificarmos, ele vai dizer para Vishnu Priya secretamente, se eu e você, se ambos, não nos sacrificarmos pelo mundo inteiro, então eu não posso salvar esse mundo material. Vocês sabem que os materialistas queriam bater em Mahaprabhu. É por isso que ele toma sannyasi. Qual é o motivo? Porque existiam pessoas em Navadipa que queriam bater nele. As pessoas tinham tanta inveja e dúvidas sobre os sentimentos espirituais dele, que queriam bater nele Eles tinham inveja dele Ah, ele age como o filho de um rei Quem ele pensa que ele é, o estilo dele Eles tinham dúvida e inveja de Mahaprabhu Então, Mahaprabhu fala com o Srivas Pandit Ele disse, eu vim aqui neste mundo material, para encontrar a solução e dar o remédio para todas essas pessoas, dar tratamento para todos. Mas parece que a doença deles está aumentando cada vez mais. Eu queria liberá-los dessa doença, mas só o contrário parece que está acontecendo. Dia a dia, eles estão incrementando a doença deles e eu não acho solução o que fazer. Então, Mahaprabhu conversou também com Satchimata e a Shoda nos seus passatempos. Hum, ele, ele, ele disse para ela, o que quer que eu venha fazer sem falar com você, eu não vou fazer. Ele tinha tido essa... Ele fez essa promessa, porque ele é muito inteligente, então, na verdade, ele toma a permissão de tomar a da própria mãe, e de uma maneira muito inteligente, ao invés de tomar a permissão da esposa. Mas ele pede para Vishnu Priya Devi, se você não cooperar comigo, se ambos nós, nós não sacrificarmos o mundo material, eu não vou poder salvar o mundo material. Se eu não tomar sannyasi, aquelas pessoas que têm inveja de mim, aqueles que pensam que eu sou o um inimigo deles, quando eu tomar sannyasi, isso será solucionado. eu Quando eu deixar minha esposa, minha mãe, minha casa, então eles vão entender e vão chorar por mim, eles vão sentir alguma coisa e isso vai salvá-los. Se eu abandonar minha casa, e deixar todas as minhas opulências aqui. Porque a posição de Mahaprabhu era muito elevada na sociedade. Eles eram brahmanas, muito elevados. Ele tinha uma esposa jovem. E ele disse: ele deixando tudo isso como um mendigo, era mendigando de porta em porta, cantando os santos nomes. Ele disse isso para sua mãe. E depois ele conversou com Vishnu Priya e finalmente no dia que ele quis ir embora, ele foi embora de manhã cedo. Pela ajuda de Yoga Maya, ele criou uma situação na qual Vishnu Priya não pode perceber que ele saiu de casa, que ele tinha ido embora. Então, ele vai para fora, fora do quarto, ele vai para o gata de Nirdoya, Nir, sem doya, compaixão, misericórdia. Então, hoje em dia, esse gata, esse porto, está embaixo da água, porque o Ganja se move dia após dia. Então, finalmente, Mahaprabhu foi até esse Nidoya-gata, doya gata nidoya Nidaya significa sem coração Sem misericórdia Então Mahaprabhu ele expressa essa atitude muito forte Quando ele pula no Ganges dali e nunca mais volta É por isso que é chamado dessa maneira Então ele foi muito cedo de manhã Ele pulou dentro do Ganges, nadou até o outro lado Chegou do lado de lá e começou a andar na direção ah, com as roupas todas molhadas Ele foi na direção de Katwa Onde ele vai tomar sannyasi. Então, depois que ele chega em Katwa Mahaprabhu quis tomar sannyasi de quem? Keshav Bharata Sim Ishwara Puripada? Não, quem disse? Keshav Bharata Keshavabharati, mas Keshavabharati. Keshavabharati respondeu, eu não posso tomar sanyassi de você. Ah, você prometeu que você ia me dar sanyassi um dia. Keshavabharati diz: não, eu não posso dar, porque se eu der sanyassi, eu sou responsável por você abandonar sua casa, eu sou responsável pela sua jovem esposa, pela sua mãe, elas vão me amaldiçoar, eu não posso te dar sanyassi. Houve toda uma comoção em volta deste momento, as pessoas todas... Do, dos, das vilas chegaram até ali. O barbeiro que tinha que cortar o cabelo do Senhor Supremo, ele se recusou, ele não queria cortar o cabelo, porque o cabelo do Senhor Supremo era tão maravilhoso que ele não tinha coragem de raspar a cabeça do Senhor, depois de olhar para o cabelo esplêndido do Senhor Supremo. Mas, finalmente, por arranjo de Yogamaya, tudo aconteceu. Ele é o senhor de Yogamaya. Então, Yogamaya teve que intervir para que a agitação da cidade, para que Queixava Bharati, para que o barbeiro pudesse seguir o desejo do senhor. E o dia inteiro se passou, de manhã até de noite, houveram estas perturbações. Então, desde manhã, Houve essa situação de comoção, as pessoas da vila vieram e ameaçaram que Keshavabaratyam Não dê sannyas para esse rapaz, eles chegaram lá aos gritos Se você der sannyas para ele, nós vamos brigar com você, eles disseram Olha a situação, então o Mahaprabhu conseguiu pelo intervento de Yoga Maya, pessoalmente, Yoga a potência de conexão com Krishna, não Mahamaya, teve que intervir. Então, Nityananda Prabhu também estava lá. E Mukunda também estava lá. Mukunda também estava lá. Chandrasekharacharya, Chandrasekharacharya, Chandrasekharacharya Chandrasekhar também estava lá, Chandrasekhar estava lá também Todos estavam lá e todos estavam chorando, mas Chandrasekhar estava em estado de choque Ele não conseguia entender o que fazer e o que não fazer Porque Satchimata, a mãe de Mahaprabhu, ela pediu para Chandra Chandrasekhar você pode, por favor, ir lá e prender meu filho e trazê-lo de volta. Então Chandra Shikaracharya estava ali como um boneco, ele não conseguia se mexer. Então Mahaprabhu finalmente conseguiu tomar Sannyasi. Então, depois que ele tomou Sannyasi, ele correu na direção de Vrindavan. Ele começou a correr na direção de Vrindavan. Né? Então, a razão secreta por trás desse voto de sannyasa Mahaprabhu já havia explicado: você pode encontrar no Chaitanya Charitamrita que Prema era é a minha única propriedade, ele havia dito. Prema é minha única propriedade. Por que eu devo tomar sannyas? Prema é minha própria. Uh, é, prema pertence a mim. Ah, ele é o Senhor Supremo. E ele disse, Prema é minha única propriedade. Bom, ele queria ir para Vrindavana, mas Nityananda resolveu trapaceá-lo. Só Nityananda pode trapacear o Senhor Supremo porque eles são não diferentes. Então Nityananda quis é, desviar o seu caminho. O, o sentimento no coração de Mahaprabhu ele não pôde mudar. Ele só mudou a direção de Mahaprabhu. Como que ele fez isso? Ele fez um truque. Ele Chamou os meninos daquela região e deu uma instrução para eles. Quando aquele sannyasi chegar aqui, vocês falam Haribol, Haribol. E ele vai perguntar para vocês para que lado fica a Vrindavana. E eles vão dizer Haribol, Haribol, ele vai perguntar para que lado fica a Vrindavana. E Nityananda combinou com eles. Quando ele pergunta isso, meninos, vocês falem que Vrindavana fica para o outro lado. O lado contrário. Quando Mahaprabhu perguntava quanto está longe, os meninos falavam, não está perto, é por aqui. E Mahaprabhu caminhou para o lado de contrário. E na verdade ele chegou em Shantipur. E lá ele descobriu que a Doita Gosai estava lá, Doita estava lá. Que estava indo tomar banho no Yamuna. Ah, que estava, ele estava indo tomar banho no, no Ganges. E perguntaram para ele: cadê? E Mahaprabhu, quando chegou lá, falou: cadê o Yamuna? Esse é o Yamuna? E era o Ganges. E a Dvaita Gosai veio com roupas limpas e um pote. E depois disso ele percebeu, Mahaprabhu percebeu, ah, Nityananda me, me, me trapaceou. Para dar misericórdia para todos os devotos, incluindo para sua própria mãe, Vishnupriya não foi, não foi permitido a Vishnupriya encontrar o Senhor. Eles chamaram todos os devotos, menos Vishnupriya, até Shantipur. E lá, o Senhor expressou uma misericórdia exclusiva, inédita para todos. Mesmo aqueles que têm caráter demoníaco, todos aqueles que ouviram que ele tomou sannyasi correram até Shantipur, mesmo aqueles que queriam atacá-lo. Eles entenderam e queriam receber a Sua Misericórdia. Então, ele mudou o coração até daqueles que tinham um coração demoníaco. Ele conseguiu fazer isso. E lá, por 17 dias, pelo desejo de Adwaita Gosvai, de Adwaita Acharya, ele cantou os santos nomes ali e deu misericórdia para todos que chegaram. Uma misericórdia sem precedentes, Now, cantando os santos nomes Popa e tudo. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta comenta que, speaking, que até que sintamos, nos sintamos inúteis, nós vamos pedir a misericórdia de alguém quando nós pensamos que nós não temos mais potência nenhuma, que nós somos muito fracos, que nós não temos é, força nenhuma, que nós somos miseráveis e minúsculos. Se você não se sente fraco, que você é inútil, que você está imerso em problemas, que você não pode solucionar o problema da existência pelo seu próprio, esforço pessoal. Até então, você não vai pedir o esforço dos demais, vai? Você só pede ajuda de alguém quando você descobre que você não pode fazer aquilo sozinho, que sua posição não te dá alternativas, que você está numa situação de extrema fraqueza e vulnerabilidade. Então, quando nós imploramos a misericórdia de Mahaprabhu, quando nós sentimos a vontade de implorar essa misericórdia de Mahaprabhu e de seus companheiros eternos, de Prabhupada Bhaksidanta. Quando nós pensamos e sentimos que a nossa vida material é inútil, que nós não vamos alcançar o sucesso sozinhos. Sem isso, nós não conseguimos. Então, o que nós vamos conseguir na próxima vida? Então, em primeiro lugar, nós temos que descobrir a nossa situação penosa Nossa situação precária Então, finalmente, nós vamos conseguir implorar a misericórdia do Senhor Pense que você ficou pobre e não tiver mais um, um tostão Você vai implorar dinheiro para alguém que tem, não é? Me dê algum dinheiro, eu posso fazer algum negócio se você pensa que você não tem conhecimento nenhum, então você vai até um professor. Por favor, me dê conhecimento. Se nós temos falta de conhecimento, nós procuramos um professor, um pandita. Se você entende que, seu, que as suas forças são inúteis, aí sim você pede a ajuda de alguém. Existem diferentes tópicos, tem quem pede dinheiro porque está sem nada, ah, é gente que pede conhecimento. Então, assim nós pedimos a ajuda dos demais, como quando alguém vai para a faculdade e ele está implorando conhecimento. Então, ah, nós temos que pedir a misericórdia de quem? Do Vaishnava, por quê? Porque diretamente nós não podemos receber, ninguém pode receber, isso é escrito no Shastra. Ninguém recebe diretamente a misericórdia de Krishna. Ninguém recebe diretamente a misericórdia de Krishna. É por isso que nós precisamos pedir essa misericórdia para os gurus. Você tem que alcançar a misericórdia de Krishna indiretamente, através do Guru dos Vaishnavas. Através disso, nós podemos alcançar a misericórdia do Senhor Supremo. Somente através do Guru dos Vaishnavas, diretamente nós não podemos recebê-lo. Então, diferentes pessoas vão procurar. Uh, abrigo ajuda de acordo com suas situações pessoais Eu posso dar um exemplo Hello então, this kind of was there tipo in Chaitanya Mahaprabhu então, esse tipo de doya de uh, misericórdia está explicada no Chaitanya Charita Marita, Chaitanya Bhagavata, nos, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Doya, misericórdia, D-A-Y-A -A, ou D-O-Y-A. Uh, a misericórdia a caridade, doya, é, é como a caridade. A caridade de um materialista, ela tem limitações. Qualquer tipo de caridade, doya, que alguém me dá, alguma misericórdia, alguma caridade, eu posso explicar que alguém pode me dar alguma caridade. Mas, através dessa misericórdia material, alguma coisa inauspiciosa, alguma coisa negativa pode vir, amangal. Mangal é benção. O contrário de Mangal é a Mangal. Shashvat Bhakti Vinodaya Shama de Madhurya Maridaya Shri Chaitanya Daya Nide Tava Vayud Amandodaya Então temos que entender que, quando Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyasi e se foi fora do âmbito de Navadvipa, Swarupa Gosai, este Vaishnava, não conseguia suportar a separação. Ele foi forçado a abandonar sua casa e ele foi até Varanasi como se ele tivesse enlouquecido e tomou sannyasi lá, mas ele não recebeu a Danda, ele recebeu somente o mantra de Sanyasi. E lá, o nome dele ele foi chamado Swarupa Sarupa Gosai. Goswami é um título, Gosai ou Goswami é um título que os Vaishnavas dão, na verdade. Então, quando Swarupa Gosai volta de Varanasi, ele volta como um fanático, como alguém que tivesse ficado cego. Ele ficou cego sem Mahaprabhu. Ele não conseguia pensar em mais nada. Então, lá ele tomou o sannyasi e ficou perguntando como que eu vou encontrar com o Senhor Supremo agora. E ele recebeu essa informação de que o Senhor Supremo agora estava em Purushottamdam em em Puri. Então, em Purushottamdam Dam, Jagannathapuri, ele foi até lá de Varanasi. Porque Sarupa Gosai estava aqui em Navaduipa inicialmente Ele é um companheiro eterno de Gauranga Mas depois que Gauranga toma sannyasi, que Mahaprabhu toma sannyasi, Eles vão se encontrar somente em Joganata Puri. Foi a primeira vez que eles se reviram Então Sarupa Gosai vem lá de Varanasi até Jagannathapuri Para encontrar quem? O senhor Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga ele vai prestar reverências deitado e vai pronunciar este verso: Você é o oceano. Infinito Ó oh, Prabhu, você é o oceano da caridade Você é o oceano da caridade Me diz, o oh, oceano de misericórdia, Shri Chaitanya Mahaprabhu Que haja este despertar da tua misericórdia auspiciosa Que afasta todos os tipos de pobreza material Tornando tudo puro e abençoado. Então, bom, Maharaj agora está dizendo que as diferentes sangas, as diferentes sampradayas, nunca ninguém, em nenhuma das quatro sampradayas, na história da humanidade, nunca ninguém distribuiu tanta misericórdia dentro da civilização humana, dentro da Terra, na história deste universo da humanidade, nunca Algum avatar manifestou tanta misericórdia? Nunca. Este tipo de, de caridade nunca foi distribuída. Esse acesso aos passatempos de Krishna, tudo aquilo que Mahaprabhu nos dá. A, a raridade do, do, do avatar a Goranga Mahaprabhu é, é difícil de ser explicada. Você pense nos outros avatares. Quanto vem Krishna? É, Goranga vem quando Krishna vem. Portanto, isso acontece raras vezes dentro do universo. Então, Sarupa Gosai vai chorar e vai dizer. Dia a dia eu vou explicar que Sarupa Gosai disse. É algo perfeito, 100%. Sarupa Gosai ele ora, presta reverências com essa... É, com esse mantra, hello do vishadaya, amodaya, você é o oceano infinito da caridade e da misericórdia. Então, nós estávamos falando de Karuna. Karuna também pode ser identificado como misericórdia, como compaixão. Se não há compaixão, como você realiza? Como você sente isso? A misericórdia é algo que brota no seu coração quando você olha para alguém e vê que alguém está numa situação penosa e você sente o desejo de ajudar tal pessoa. Mas o segundo estágio é doyá. Tente entender. Então, karuna é o primeiro estágio da misericórdia. Sem karuna, sem compaixão, sem pena de alguém. Sem dó, sem compaixão. Ah, se você vê a situação penosa de alguém, seu coração derrete, seu coração liquefaz. E você sente a necessidade de estender a sua mão e ajudar tal pessoa. Então, primeiro você sente karuna, primeiro você sente essa compaixão. E a compaixão te leva à caridade. Então, doya é o esforço, a ação que vai ajudar alguma pessoa. Por isso que nós estamos traduzindo como caridade. Karuna não é algo, uma ação. Karuna é um sentimento dentro do coração. Então, o seu coração se derrete. Esse é karuna. E se existe karuna, você sente a necessidade de agir. E na relação daquela pessoa que está sofrendo, então, essa ação é dhaya Então, Sarupa Gosai vai dizer, a sua ação de misericórdia, a sua caridade é tão infinita Que na história de todos os seres vivos, isso nunca se manifestou Qualquer tipo de doação de caridade que você faz no mundo material, porém, está limitado nós encontramos isso na história, por exemplo, esse rei, Harsha Vardhan Ele era um grande doador, ele era muito caridoso, ele doava tudo para todos Quando ele acabava o dinheiro que ele estava distribuindo, tudo que ele tinha, ele distribuía suas próprias roupas Todo mundo aqui na Índia conhece essa história, ele é um personagem histórico, o rei Harsha Vardhan ele dava tudo que ele tinha em doação. Tudo. E saía é distribuindo. Mahabharata, Mahabharata também tem. Como chama aquele rei? Eu sempre falo desse rei de Shambhava. Esse rei can vai até Harishchandra. Lá ele dá a doação. Ah, ele dá tudo também que ele tem. E aquele outro, Jarabharata, deixa tudo para trás. Mas esse outro, esses reis santos descritos na literatura védica que doam tudo, deixam tudo. Alguns deles saem sem as próprias roupas, ele sai só com um paninho enrolado na cintura. Esse tipo de caridade nós podemos encontrar na matéria. Ashoka, Harshabhadra. Então, Ashoka, ele é um rei que converte a Índia para o budismo. Um mas mesmo assim, ele era antes um grande guerreiro, um rei que fez muitas guerras. E quando ele vê um rio todo escoberto de sangue, ele toma a resolução de não matar mais ninguém. E ele decide não matar mais ninguém. Naquele momento, ele toma o Buda Dharma. Nós não vamos comentar esse ponto agora. Mas uh, nós podemos ouvir falar de diferentes tipos de doação, de caridade. Através da história. Mas Sarupa Gosai vai dizer para Mahaprabhu: a sua doação, a sua caridade não pode ser comparada, ela é sem paralelos, exclusiva, inédita, jamais vista. Por quê? Porque a sua forma, a tua misericórdia vão solucionar o, o, os problemas de todas as entidades vivas. Por exemplo, Maharaj está explicando que nas quatro sampradayas, né? Ramanuja Sampradaya, Madhva, Sampradaya, Nimbarka Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya, as quatro sampradayas, elas têm alguma, algum ângulo de visão diferente. No Vedanta existe uma discussão. Como Ramanuja ele escreveu algo que Madhacharya não concordou, não aprovou. E Madhacharya escreveu algo que Diva Goswami não aprovou. Então existem estas diferentes ângulos. Por exemplo, o Ramanujacharya disse, Brahma Sagata Ved, ele disse, o Brahman tem diferentes manifestações internas, ele tem diferenças. Isso causaria uma longa discussão de Shambhava, Nós não vamos entrar por esse aspecto agora. Mas Diva Goswami disse algo diferente, parecido, mas que tinha outro ponto de vista. Nós sabemos que quem nos dá a solução destas, desses impasses é a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. É a Chintya Beda, Beda Tattva. Hoje nós não vamos falar sobre isso, talvez depois de amanhã. Somente por... Através da ajuda desta explicação sobre Atintya Beda Beda tattva nós mencionamos isso em algumas aulas, alguns dias atrás, sobre Amnaya Prahatatyam Harimiha Param Sarva Shaktim Rasa Bidhim Tad Bina Cha Jivan Prakriti Kavalaitam Tad Vi Mukta Cha Beda Beda Prakasham pihare. De acordo com este mantra, nós entendemos que Madhuacharya, Madhuacharya e a nossa Gaudiya Sampradaya são quase idênticos. Madhuacharya já falou de Beda Abed, mas é a palavra atintya que causa essa... essa Informação extra que Mahaprabhu nos diz Que ele é inconcebivelmente, simultaneamente uh, Diferente e igual a tudo que ele cria Mesmo naquilo que é visível e naquilo que não é visível Então as coisas visíveis, as coisas invisíveis Todas são simultaneamente uh, iguais e diferentes ao Senhor Supremo E o nome dessa explicação é a Beda Beda Tattva. Então, a tinta, que significa inconcebível, é uma tradução imperfeita, na verdade. Essa palavra não, não, não explica tudo perfeitamente. Você só pode realizar esse tattva quando você alcançar com o seu coração. Quando você for dissolvido pelo prema, o seu coração, se liquefazer através do prema. Eu posso explicar, dizer inconcebível, a Tintã B da B Vocês podem repetir isso, mas é, isso requer realização. Então, além do nosso limite material, existe um reino no qual a linguagem do amor é recorrente. Além do universo material, existe um tal mundo. Na qual o código do amor é, é a comunicação. Por que o tigre é capaz de entender o que Mahaprabhu diz? Por que o elefante louco para diante de Mahaprabhu? Por quê? Como é possível? Porque ele possui a, a linguagem do prema o código. A linguagem que é falada no mundo transcendental é, é a língua do amor, literalmente uma língua feita de prema, uma língua que não requer palavras. Este é o amor transcendental. Quando o limite da matéria acaba, quando o poder do mundo material acaba, começa a zona, a área deste amor transcendental, desta linguagem espiritual. Então a palavra inconcebível é pouca para explicar tudo isso O fato de que existe um reino no qual a língua, o código é, São os diferentes níveis de doçura e de êxtase que Krishna emana Então assim nós entendemos que Madhacharya Ramanujacharya, eles têm uma filosofia que é basicamente a mesma, mas tem às vezes algum ponto de vista especial. Então, Madhacharya tem o seu, Ramana tem o seu, alguns falam de Beda Beda Tattva. Cada um fala de uma maneira, como, por exemplo, como Bhaskaracharya fala de Upadik, Upadik Beda Beda é um título que ele dá para esse princípio na escola uh, capitaneada por Acharya, no século 8 ou 9 então tudo vai ser resolvido através dessa misericórdia amorosa de Mahaprabhu toda a briga, toda a luta de diferentes grupos em Kaliuga se dissolve diante do Uh, momento em que a alma chega diante dos pés de Lótus de Shaitanya Mahaprabhu pela misericórdia dele. É ele quem emana essa solução que as almas alcançam através do seu processo espiritual, através do ciclo de nascimentos e mortes. E é por isso que a uh, Sorupa Gosai vai dizer a sua misericórdia é excelente, através dela todos os problemas Todos os incontáveis problemas da realidade material se dissolvem, são é, literalmente destruídos diante de você. Então, Sarupa Gosai vai dizer, pela tua misericórdia, pelas tuas palavras, ah, alguém aqui no mundo material pode até mostrar alguma certa misericórdia, mas essa misericórdia pode levar a, ao contrário, Alguém aqui na matéria pode me ajudar, pode me dar caridade material, mas essa ajuda pode trazer é, veneno para a minha vida, um efeito contrário. Então, às vezes o pai morre, a mãe é muito pobre, e aquele filhinho, a mãe quer fazer com que ele se case, para que ele solucione a vida dele. Por que você se casa? Para solucionar seus problemas. Seus desejos, seus, suas necessidades, então Mas através desse caminho Através do caminho da vida material Os problemas vão aumentando ah, Em Midnapur, Maharaj está contando Que no templo de Midnapur Existia muito Harikata lá No presente eu não vou mais lá Mas na Shamananda Gaudiya Mata de uma época uh, Maharaj ouviu essa história que um jovem aspirante devoto, um jovem devoto, na época do nosso Guru Varga, estava lá Shanta Maharaj, Param Gurudeva Deitamada Goswami Maharaj, Dhyayavara Maharaj, todos eles tinham aberto esse templo conjuntamente. E eles iam lá, cada um ia numa época. Então tinha esse moço que era até formado, e ele vinha todo dia de manhã, ele era jovem. Maharaj viu um caso similar aqui num outro so, templo, de um homem muito pobre, um assim chamado devoto. Ele vinha e limpava o templo todo, o templo inteiro. Então, ele limpava o templo com água, com tudo. E depois de limpar, ele ia embora todos os dias. Então, esse aspirante a devoto, assim chamado devoto em Midnapur, na Shamananda Gaudiya Bhat, ele ia lá fazer seva. Todos os dias, ele ouvia o Arati, prestava reverências para os grandes Vaishnavas, para o Maharaj, ele ouvia o Harikathar, limpava o templo, tudo ele fazia, mas ele era muito pobre. Então, ele dava aulas particulares e ganhava pouquíssimo dinheiro. E a mãe era uma viúva, o pai já tinha abandonado o corpo muito tempo atrás. Então, finalmente, o que acontece? Ele tinha esses problemas materiais. O sannyasis e o Brahmacharya davam muita misericórdia e ficavam felizes com ele por conta do seva dele. Aí um dia, o tio dele era um homem próspero. O tio falou, olha, você não trabalha, ninguém está te dando um trabalho, o que vamos fazer? Eu vou te dar algum dinheiro para que você comece um negócio, que você cultive folhas de betel para fazer o pan, que é uma especialidade do sul da Índia. Você tem, eu vou te dar um pedaço de terra, então você vai plantar nessa terrinha e eu vou te dar um pouco de dinheiro para você desenvolver essa planta, para você fazer essa agricultura. Então, ele dá uma, uma, esse dinheiro para o sobrinho e ele começa a, a desenvolver aquilo. Então, ele recebe essa misericórdia dos vaishnavas no templo, mas aí é que acontece que o trabalho dele começa a florescer e alcança um ponto que ele já não pode mais ir até o templo. Ele não pode re prestar reverências para os vaishnavas, para as deidades. O que falar de limpar o templo? Ah, estou sem tempo. Ele só, ele não tinha tempo nem de prestar reverências, de encontrar os, os, os Maharajas, os Vaiso Um dia, Maharaj foi até lá ver ele e falou, que você não vem mais para o templo? Para Maharaj, o que eu posso fazer agora? Eu comecei meu negócio, eu estou tão ocupado, eu estou cheio de empregados. E um dia, quando o dinheiro veio, a mãe arranjou um casamento para ele. Naturalmente, a mãe, o que ela quer? Fazer o casamento do filho. Então, o casamento aconteceu, e depois do casamento, ele ficou ainda mais ocupado, porque agora ele tem que dar tempo para a esposa também. Eu conheço um caso de Shambhava, um cientista chamado Nageshvara Reddy. Ele é um gastroenterologista ele é de fama mundial. Ele ia é para os Estados Unidos, para a França, dar aulas, explicar como curar as pessoas. Ele era de Haridabad, na Índia. E quantas centenas de milhares ele ganhou. Mas ele não sabia o que fazer com o dinheiro. Ele não tinha dinheiro, tempo nem para comer, nem para dormir. De noite ele não dormia. Ele dirigia de um lugar para o outro. Enquanto o motorista dirigia, ele dormia. Um dia, a mulher abandonou ele. Ela deixou ele. Olha como ele era importante. A primeira classe ele era, mas a mulher acabou lá abandonando ele e foi embora. Para sempre ela largou ele. Entende? Então, esse é o resultado da fama, do sucesso. Bom, muito bem, esse devoto se casou e agora ele também estava nessa situação, extremamente é, ocupado e não podia mais encontrar com o esposo de todas as almas. Ele vai ficando cada vez mais ocupado, cada vez mais. Ele ganhou um nenê O seu envolvimento com o samsara Tornou-se tão cerrado que ele esqueceu tudo Esqueceu de Krishna, esqueceu dos Vashnadas. Vejam. Então a misericórdia material, a doação do tio, a caridade do tio o catapultou para longe do caminho devocional Completamente Vejam Ah, mas os materialistas vão dizer Nossa, o tio foi muito bom Deu dinheiro para ele Que vida maravilhosa que ele tem O tio deu dinheiro para ele Que grande caridade Mas esse tipo de caridade Vai trazer qual resultado? Existe um outro exemplo que diz respeito ao próprio Bhakti Bala Tagosamaraj, o amado irmão espiritual de Gurudeva, discípulo de Param Gurudeva. Ele decidiu estudar uh, lei, lei, né, estudar advocacia. Ele queria se tornar um juiz. Mas, fortunadamente, um dia, ele andava ele de bicicleta para ir estudar, e ele viu numa casa um pano secando no varal, o, o, o dote de um sannyasi. Ele parou a bicicleta e olhou e perguntou para o homem da casa, tem um sannyasi aqui hospedado? Sim. E cadê ele? Ah, você pode tomar darshanan de tarde, se você puder vir. Ele ficou muito interessado. Aí o sannyasi veio, não, aí ele falou, foi convidado para ouvir o Harikata e o Kirtana. E quando ele olhou para Param Gurudeva Madhava Goswami Maharaj, o coração dele foi raptado. Só de olhar para Param Gurudeva. Então, nesse meio tempo, um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, irmão de Param Gurudeva, conversou com Bhaktibala Bala Batirta Goswami Maharaj. Naquela época, o nome dele era. Eu sei o nome dele. Eu escrevi um livro sobre ele, agora não me vem. Então, naquela época, esse Keshava Prabhu disse: Você enlouqueceu? Por quê? Você vai estudar legislação? Você vai estudar para ser magist... Magist... magistrado, como é que fala em português? Juiz de Direito? Se você aprender as leis, a constituição, todo dia você vai ter que ir em diante dos materialistas e um vai dizer, olha esse aqui matou, esse aqui trapaceou o marido, ela trapaceou o marido. Todos esses casos sujos vão vir para você, é isso que você gosta? Quão doloroso vai ser sua vida sentado na sua cadeira como juiz, ouvindo a miséria de todo mundo, mesmo porque você ganha todo o dinheiro do mundo. Qual é a consequência disso? Pense bem. Se você se tornar um juiz, a sociedade toda vai lhe dar honras, é claro. Mas a vida vai escorrer e você vai passar a vida inteira vendo pecados, as sujeiras, estupro, violência. Uh, crimes e você vai ter que encontrar a solução, isso é bom, pense bem. Ou você deve ficar diante daquele Mahapurusha, Bhakti deita amada Goswami Maharaj, ouvindo seu Harikatar Hari e cantando Kirtana com ele, o que é favorável para sua alma? E imediatamente Bhakti Bala Bhattita Goswami Maharaj falou, eu não quero mais estudar, eu não vou mais para a faculdade. A verdadeira misericórdia é outra coisa. Ah, nos últimos momentos nós ouvimos dele, ele dizia que a misericórdia demonstrada por esse Keshava Prabhu ah, foi o que fez ele entender. Se você tomar isso, qual será o resultado? A misericórdia demonstrada por Keshava Prabhu. Não era suja, não tinha nenhum aspecto negativo, não tinha nenhum resultado, não dava nem, não, não, não tinha veneno escondido. Mas a misericórdia mostrada por o tio daquele outro devoto, aspirante ao devoto, o que que produziu? Um materialista, Ela estava cheio de veneno aquele dinheiro. Então Sarupa Gosai ah, disse isso. Para Mahaprabhu, ele enxergou tudo isso e disse, quando você dá misericórdia para alguém, essa misericórdia é totalmente pura, ela não tem veneno escondido no seu interior. Para o mundo inteiro você deu essa misericórdia. Nós somos gratos a você. Nós vamos discutir isso adiante. Ah, Rapa é a mesma coisa. Explicou tudo isso também para nós. Sampriyati <tos> Rishami Então eu vou provar de Xambaba, passo a passo, ponto por ponto, que os panditas materialistas abandonaram sua concepção equivocada diante de Mahaprabhu.